Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês como vocês podem divulgar o conteúdo que vocês fazem dentro do TikTok. É fundamental que vocês usem todas as redes sociais que vocês têm aí mundo afora pra divulgar os vídeos que vocês fazem no TikTok. É claro que dentro da plataforma ele ganha alcance, quanto mais curtida você tiver, quanto mais engajamento você tiver, mais pessoas conseguem te assistir, mas é muito importante que o resto da sua audiência saiba que você está usando o aplicativo. Vocês já devem ter percebido que quando vocês clicam no botão compartilhar, aparece uma infinidade de redes sociais para você publicar o seu conteúdo do TikTok em outros lugares. E eu altamente recomendo que você faça isso. Por quê? Se você já é grande no Instagram, por exemplo, no Facebook, ou até no YouTube, você pode citar num vídeo do YouTube, galera, me segue lá no TikTok. Todo esse público vai para sua conta do TikTok e vai ser mais fácil de você crescer dentro da plataforma. O conteúdo que vocês produzem no TikTok é totalmente diferente do que vocês produzem nas outras redes sociais. Por isso é super bacana se você consegue compartilhar em outros lugares para as pessoas verem o que que vocês são versáteis, né, amores? Porque na internet a gente nasceu para ser versátil, não é mesmo? E engaja a sua comunidade dentro do TikTok também, responde os comentários, estimula as pessoas com perguntas na descrição do seu vídeo, porque isso tudo faz com que o seu engajamento aumente e você consiga alcançar mais pessoas dentro do aplicativo. E claro gente, façam collabs. Collabs são fundamentais em qualquer rede social e não seria diferente dentro do TikTok. Vai se conectando com outros criadores da plataforma, maiores ou menores, encontra aquela pessoa pessoa que faz um conteúdo parecido com o seu, ou que você só gostou, assistiu o vídeo e falou poderíamos ser amigos, entra em contato, grava uma collab e eu tenho certeza que vai ser super legal para o público de vocês dois. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, fica de olho para ver os próximos e saber um pouco mais sobre o TikTok.